Esses lugares são de verdade. Essas histórias são de verdade. A gente vai sentir desde a energia do lugar, é, passando pelo traço arquitetônico. E a partir daí a gente parte para museus, parte para acervos. O tipo de lugar que a gente fala é exatamente assim, com esse aspecto. Ele está tá abandonado né, no, no, no linguajar mais comum, mas... Ele guarda muita história, cada metro quadrado. Como entrar nesses lugares sem colocar a equipe em risco, né? Como é que a gente vai saber se esses lugares não estão comprometidos? A gente não tem o que fazer, né? O espaço está abandonado, qualquer pessoa pode entrar, assim como a gente. E aí para a aventura, buscar lugar desconhecido, fazer pesquisa, buscar informação e colocar isso de uma forma que faça diferença no mundo. Pra mim, estar tá, nessa série é mostrar que eu sou capaz de fazer algo diferente de tudo que eu já fiz até agora. Tudo vai acontecer, né? Também vai ter que aprender a lidar com os seus medos. Porque se esses lugares estão abandonados, a dificuldade de acesso vai ser muito grande, né? É, não dá pra ficar na linha de frente o tempo inteiro. Precisa ter um pouco de cuidado. Tudo isso dentro de um reality de produção. Nada vai conseguir me parar. Aí tem o um movimento inicial, daí a gente para, daí começa a reprodução em cima de uma foto, mas me preocupa ter que tirar tudo isso aqui. Então, não, vou... não se preocupe agora. Com o tempo, você vai ter tempo para isso, você vai conseguir fazer tudo.